Passando para anunciar uma novidade do Orvali.com. Publicamos o livro Oração de Avivamento, do Leonard Ravenhill. Leonard Hill, autor do best-seller É que tarda o pleno avivamento, que me impactou de uma forma significativa desde a minha adolescência. Nesse livro, acredito que ainda mais profundo e impactante, Leonard Hill nos chama como igreja a um posicionamento de oração. Acredito que uma das mensagens desse tempo, desses últimos tempos, é a convocação de Deus para uma igreja que volte ao lugar da oração. Tenho certeza que esse livro produzirá resultados significativos na sua vida.